Olá, meus queridos, graças e paz. Então, estamos aqui para o nosso segundo vídeo, preparado com muito amor, com muita dedicação e, claro, com muitos desafios. Eu estou enviando esse vídeo pelo canal do YouTube, porque no vídeo da semana passada eu usei a plataforma do Zoom e alguns tiveram dificuldade em acessar. Então, é, a vantagem do YouTube é que você não precisa baixar o vídeo no seu celular, você pode assistir e, lógico, se você não é inscrito no canal, pode se inscrever. Estou brincando, o interesse não é nada. Mas o desejo no meu coração, amados, é provocar uma proposta no seu coração. Na semana passada, a gente provocou essa proposta de olhar para dentro de nós mesmos, e ver, identificar a liderança a qual nós estamos exercendo. Eu não sei qual foi a dificuldade ou a facilidade de você fazer isso, mas eu creio que é muito bom para esse tempo, a qual nós estamos chamando de um tempo de conhecimento, nós auto nos conhecer e também conhecer a liderança a qual nós estamos é, exercitando. Eu creio sim que uma vez que a gente consiga fazer esse exercício, na verdade a gente está se capacitando. Nós estamos melhorando o ministério a qual nós já estamos realizando. E para essa semana dentro desse âmbito de capacitação, eu quero falar um pouquinho sobre a leitura. Né? A habilidade de ler que traz grandes benefícios para as nossas vidas. Naturalmente, eu creio que sim, que todos nós já somos leitores, por exemplo, da Bíblia. Eu acredito que a base é a leitura da Bíblia. Mas eu creio sim que a leitura de livros ela pode ser um grande adicional para o nosso crescimento, para uma capacitação. Eu sei que hoje nós temos é, inúmeras ferramentas de aprendizado, uma delas são as palestras, os vídeos né, que nos trazem esse entendimento. Só que naturalmente, quando nós assistimos uma palestra, uma pregação, naturalmente nós estamos ocupando apenas os nossos ouvidos. Mas quando nós estamos lendo, além de nós ocuparmos os nossos olhos, e o meu exercício de leitura é ler em voz, mesmo que às vezes seja cochichando, mas isso vai me ajudar muito, porque Porque ela vai me ajudar a desenvolver a minha oratória, a minha fala. Naturalmente, eu não sou a pessoa aí mais correta para falar com vocês sobre a, a oratória, até mesmo porque eu estou ainda é, tentando me capacitar, desenvolver, na maioria das vezes, eu, quando eu quero falar muita coisa, eu acabo atropelando algumas palavras, comendo algumas letras, mas entendam, meus queridos, que já foi pior no passado. Mas quando eu decidi assumir um papel de liderança e fazer com que a minha mensagem, a mensagem que eu estava carregando, precisava ser carregada através de qualidade, precisava uh, ser carregada através da comunicação, não só comunicação falada, mas a comunicação que o meu discípulo iria ouvir, iria entender e desejar aplicar. Então, naturalmente, o que eu precisei, além de ler a Bíblia, eu comecei a ler livros, livros que não complementam a leitura da Bíblia, mas ela explana alguns conteúdos que... Se uma vez eu quiser procurar na Bíblia, naturalmente eu vou precisar é, ter um tempo maior ainda de, de procura, de estudo. Por exemplo, se eu quero é, estudar sobre batalhas espirituais. Na verdade, a Bíblia, assim como ela é a voz, ela contém a voz de Deus, mas também é um livro histórico, uma biblioteca de livros. Então, naturalmente, eu teria que parar por um tempo e começar a estudar sobre assuntos, textos, contextos, passagens, direções de Deus que falam sobre batalhas espirituais. Assim, se eu quiser é, estudar sobre gerenciamento financeiro, uma vida com Deus, família, tudo está na Bíblia. Mas eu creio que Deus é tão dinâmico que ele deu capacidade para alguns autores, e eu cito autores de livros evangélicos, que estudaram a palavra de um modo mais criterioso e traduziram ou inseriram isso dentro de um livro. Então nós podemos pegar esses livros e desfrutar né, dessas, dessas passagens, dessas opiniões, desses estudos, para que possamos conhecer mais sobre um determinado assunto, e naturalmente nós teremos uma vantagem grandiosa, por quê? Porque a leitura de, de livro, ela aumenta o meu foco de concentração, ela, ela fortalece até mesmo o meu pensamento crítico, por quê? Porque eu começo a olhar de uma outra forma, exercita o meu cérebro, estimula a minha criatividade, aprimora até mesmo a minha escrita, assim também como aumenta a minha habilidade em oratória. Então eu gostaria, amados, de incentivar vocês assim a ler e de preferência, além da ler a Bíblia, ler um livro. Hoje nós temos aí uma, uma imensa vastação de livros para se ler, assim em forma impresso, assim como em forma em PDF. Se de repente a gente não tem o um dinheiro para poder investir no material didático, a gente tem um inúmeros livros é, em PDF que você pode ler através do seu celular, é, do seu computador, ou seja, desculpa, nós não temos para né, não ler para deixar de ter conhecimento. Então, eu queria convidar vocês a essa semana a, a ter um livro em mão, ter é, é, uma literatura saudável e não somente isso, porque às vezes a gente pode ficar aí no, no campo né, é, do conhecimento e não no campo da prática. Então, eu queria desafiar vocês é, a já desenvolver as qualidades, as virtudes de uma literatura, que é aquilo que eu falei, o conhecimento e até mesmo uma oratória. Para isso, eu queria convidar vocês para essa semana fazer um vídeo, um pequeno vídeo lá para a sua célula, lá para o seu ministério. Eu sei que alguns já fazem isso e eu gostaria que vocês voltassem a fazer durante essa semana e para que é, você pudesse desenvolver uma mensagem né, e passar isso para a sua célula, para o seu ministério. Gostaria que não fosse de forma de selfie, com aquele celular caminhando, andando, mas que você pudesse encontrar um, um lugar reservado pudesse colocar o seu, o seu celular é, numa plataforma para que pudesse pegar né, o seu rosto, de repente você pode estar com a, a Bíblia na sua mão, ou seu esboço, é, ou o seu livro, e você procurar sem Deus um tema. Eu sei que essa semana, por exemplo, as mulheres é, estão se preparando para a rede de mulheres. É uma ótima oportunidade de você procurar um alimento lá para a sua célula, né? Você vai procurar esse tema, vai procurar é, um respaldo, um, um, uma base para esse tema aplicável, você vai precisar, quem sabe, é, procurar aí um espaço, um lugar que não tenha muito barulho, de repente longe das crianças, de repente aí é, pode ser até mesmo dentro do seu carro, se de repente você não consegue ter esse espaço dentro da sua casa. Não precisa ter um fundo musical até a qual estava a, rodando aqui, porque às vezes o fundo musical, ele pode atrapalhar ou até mesmo excluir a nossa voz. Você vai elaborar esse esse vídeo, não pode passar de 3 minutos, porque senão o Atlas não vai, acaba sendo um vídeo muito grande, muito pesado, a não ser que você é, é, coloque no, no no YouTube ou uma outra plataforma, e quem sabe é um pouquinho maior, é mais difícil. Mas um vídeo aí de 3 de minutos é, e dicas que exemplo, para para esse está muito semelhante a uma redação as regras de uma redação Quais são elas você vai dar as né as, as breves apresentações né a apresentação a introdução do seu tema, você vai é, fazer com que esse assunto que você está apresentando seja um assunto interessante para o seu ouvinte e, naturalmente, você já vai dando uma conclusão, vai dando um destino para a sua palavra. Também um passo interessante desses três minutos, você pode fazer um chamado ROI que significa isso, um retorno da mensagem. Por exemplo, você colocou a sua apresentação, você fez a apresentação do seu tema, você elaborou a sua opinião, você deu destino ao seu tema, mas também você finaliza esse tema, o que você achou, posso contar com você, o que você acha desse tema apresentada, é, o que você acha né, de aplicar no seu coração, qual foi a palavra que te chamou a atenção diante desse tema. Eu tenho certeza, amados, que isso vai ser bom para aqueles que vão ouvir, porque você vai dar destino, né? você vai dar a palavra de Deus a essas pessoas, Assim também você naturalmente pode ser que você precise gravar uma vez, duas vezes, até mesmo três vezes esse vídeo. Por que, que eu digo isso? Porque a nossa grande limitação é não gostar da nossa aparência, não gostar da nossa própria voz. Ter erros vai existir, mas de repente quando a gente grava um vídeo, e assiste, assim como eu vou fazer com esse vídeo após finalizar, eu vou dar uma olhadinha nos meus erros, nos meus acertos. Você pode ver aqui que esse vídeo não está tendo cortes, por mais que já deseje o meu coração de edição, mas eu gostaria de produzir alguma coisa bem natural, com os nossos erros, com as nossas limitações, mas olhar para esse vídeo e ver, será que eu consegui ser dinâmico? Será que eu consegui transmitir aquilo que estava no meu coração? Será que eu consegui fazer com que as pessoas venham entender aquilo que eu estou apresentando? É claro, meus amigos, né, meus irmãos, meus líderes, que nós não queremos fazer uma avaliação de quem fez um vídeo melhor né, é, ou mais capacitado, mas naturalmente desafiar você a ser essa pessoa ousada, essa pessoa corajosa, e no vídeo a gente precisa exercitar isso, até mesmo colocar poder na voz, dar um veludo na voz, até mesmo a posição de estar, né, de olhar para a câmera, quebrar esse paradigma e ser ousado nesse canal que, que muito está sendo usado para poder chegar às outras pessoas através das nossas redes sociais, dos nossos vídeos e esse é o convite para essa semana. Posso contar com você? Quero ver né, esses vídeos nos nossos grupos, eu vou estar olhando na célula de homens, na célula de jovens, assim como a pastora vai estar olhando na célula de, de mulheres, assim também como no ministério. E eu queria dar o prazo até sexta-feira para você fazer isso. Um videozinho de três minutos que vai desenvolver a sua oratória. Ah, você ainda está preso? Então faz assim, começa desde hoje a ler, a procurar um tema, a desenvolver uma palavra dentro dos critérios a qual a gente citou. E eu tenho certeza que vai ser precioso para a sua célula, para o seu ministério, assim também como para você. Amém, meus queridos? Esse é o desafio para essa semana. Eu acredito que vai ser bem possível sim, porque eu conheço pessoas que são ousadas e essas eu estou falando neste momento. Deus te abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus.